aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como preparar o mapa para uma corrida de aventura ou corrida de orientação, rally a pé, endura a pé, dependendo do, do, do evento que você participar, ele tem um nome, mas basicamente é uma corrida que utiliza orientação e navegação e aí você precisa de algumas técnicas de mapa e bússola para poder prosseguir e vencer os desafios. É, nesse tipo de corrida, quando você se inscreve, você recebe o uh, um mapa, né? e você também você recebe o um mapa do evento, e você também recebe um... O, o Racebook, o Roadbook, que é a, a ficha com, com todas as, as marcações, com todas as descrições, com todas as orientações do evento, né? do que, que você tem que fazer ao longo, ao longo desse percurso, dos seus objetivos. E aí a primeira função que você tem né? é analisar o mapa e analisar o Racebook analisar as orientações da prova nesse e-book nesse nas orientações da prova em geral você tem uma coluna contendo o nome dos pcs que são os pontos de controle que são os objetivos né as etapas intermediária o objetivo principal é você chegar na linha de chegada com o melhor tempo possível mas é, entre a largada e a chegada, você ainda tem que desenvolver o seu circuito e além de desenvolver o seu circuito, selecionar sua rota, você tem que cumprir alguns objetivos que estarão marcados no, na planilha de orientação né? do, do, do evento, no RACEBOOK, na planilha de rodagem. Né? Então uma dessas orientações é a uma coluna com todos os PCs, que são os objetivos intermediários e cada um desses PCs desses pontos de controle você tem uma orientação né e você também tem a modalidade que você vai praticar esse trecho em geral uma corrida de aventura ela possui modalidades de mountain bike trekking né? remo né? o canoagem e algumas etapas verticais basicamente aí quatro Modalidades e também a, a uma, uma outra coluna que é a coluna de localização desses pontos de controle. Então você tem o ponto de controle, o PC, a sua localização, a observação, né? Que você a, a tarefa que você tem naquele, naquele PC e a modalidade que você vai cumprir naquele PC. Então a primeira. A primeira a, a tarefa sua para preparar o um mapa é justamente pegar cada um desses PCs e plotar no mapa, né? Então, por exemplo, aqui a ah, o PC a, a PC a largada e chegada estará na longitude 243.338 com a latitude 7.597.794. Então, você vai pegar essa informação e vai procurar no mapa. É a primeira coisa que você vai fazer. Você vai plotar essa informação no mapa. Localizou o primeiro ponto, volta para a planilha e pega o segundo ponto. Né? Em seguida, você vai fazendo o segundo ponto consecutivamente, até você plotar todos os pontos na planilha, então, é uma, no caso dessa planilha aqui, são, além da largada e da chegada, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete PCs, além da largada e da chegada, então, Vamos analisar lá como é que foi marcado. Então, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, volta para a chegada. Uma vez que você estabeleceu, plotou no mapa todos os PCs, todos os objetivos, todos os pontos intermediários que constam na no Racebook, né, da prova. Aí a segunda etapa é você criar uma lógica, tentar criar uma lógica de de, de deslocamento. Então eu parto da largada, vou para o PC1, do PC1 vou para o PC2, do PC2 Volto aqui para o PC3, do PC3 vou para o PC4, do PC4 vou para o PC5, vou para o PC6, volto para o PC7 e volto para a chegada. Então uma das, uma, um, uma segunda fase de plotar o mapa é criar as suas rotas. Note aqui que eu criei uma rota seguindo a sequência de PCs, seguindo a sequência dos meus pontos intermediários. Cada um deles, lembrando, eu tenho um objetivo que está lá descrito, o que, que eu tenho que fazer. Em seguida, assim que eu tenho, que eu consigo visualizar a, a minha rota dentro desse. dentro dessa prova, eu parto então para o detalhamento. Para o detalhamento da minha rota. E aí, nesse detalhamento, o que, que é importante? É a terceira fase, é dentro dessa rota tentar encontrar qual é o caminho que eu vou seguir. Então, nesse da largada para o PC1, eu vejo no mapa que eu tenho uma rota. Né? Se eu vi lá no Racebook que essa primeira etapa, essa primeira é, fase, para mim chegar da largada até o PC1, eu tenho que cumprir de mountain bike? Então eu já verifico no mapa qual é a rota mais curta ou melhor rota que eu posso fazer de mountain bike entre a largada e o PC1. Então eu vejo aqui algumas possibilidades, eu poderia vir para cá, descer por aqui, subir por aqui, eu poderia subir por aqui, depois descer por aqui, mas eu escolhi fazer essa rota. Então, uma vez definido minha primeira rota, eu tenho que é, medir essa distância, né? Então, eu encontrei aqui que essa distância corresponde a nove quilômetros e meio. Em seguida eu vou para o segundo ponto, para a segunda perna da minha prova, que eu tenho que sair do PC1 para ir para o PC2. Mas eu verifiquei aqui que não existe uma rota no mapa, que é uma área alagada, que é uma área que possivelmente eu vou ter que encontrar algum. descobrir algum caminho. Se é um, algo que eu não encontrei no mapa, é um caminho que eu não encontrei no mapa, eu vou ter que encontrar em, em loco esse caminho. Eu vou ter que descobrir. Provavelmente eu posso encontrar aqui um varamato, posso encontrar um areião, posso encontrar um pasto. Né? O mapa não, não, não, não está muito claro o que, que eu vou encontrar aqui pela frente. Eu tenho algumas, algumas informações que vão me dar alguma dica. Né? Eu tenho cana, eu tenho café, eu tenho campo. Né? Então, possivelmente, essa área do mapa é pode ser um cafezal pode ser um canal vial né então o que que eu vou fazer eu vou tentar eu, eu vou estabelecer uma rota reta e vou extrair dessa rota a minha distância então aqui dois quilômetros e meio eu sei que eu vou fazer uh, na caminhada né no trekking é uma etapa de trekking aqui eu vou ter que largar a bike de acordo com o meu com o meu racebook eu vou subir até o PC2, depois eu vou ter que voltar aqui até o PC3. Então, é um caminho de ida e volta. O que, que eu faço? Eu estabeleço, no mínimo, a distância desse percurso e estabeleço o meu azimuth. Então, aqui eu tenho um azimuth de mais ou menos 340 graus. Então, eu já separo essa informação. Separo a distância e separo o meu azimuth. Vou em 340 Volto em mais ou menos 165, 170 graus. Então eu já deixo essa informação plotada no mapa. Porque eu vou no trekking e volto no trekking. Eu tenho um objetivo a cumprir aqui. Eu subo de trilha, na verdade. subo uh, Pelo que eu vou subir fazendo o trekking e vou descer no ducking. Vou descer na canoagem. Então eu vou procurar subir mais ou menos por esse caminho. E na hora de descer, eu vou descer por dentro já é mais fácil eu vou descer por dentro é, desse alagado por dentro desse rio e aí eu sigo para o meu próximo objetivo meu próximo objetivo aqui do PC3 até ah, o PC4 né é uma etapa de bike então eu já estabeleço que daqui até aqui eu posso ir por essa estrada então eu sigo venho para cá já deixo portado no mapa que esse trecho eu vou seguir de bike. Qual é a distância? Então eu tenho que já separar. Eu sei que eu vou percorrer mais ou menos uns 6,5 km. Até o PC4. PC Cumpro o meu objetivo. Largo a bicicleta. E pelo facebook meu, meu próximo objetivo é aqui, ó, no PC5. Né? Só que, novamente, eu não tenho nenhum caminho visível. Exatamente visível aqui. Né? É, pode ser um canavial, pode ser um gramado, pode ser um pasto, pode ser um milharal, pode ser muitas coisas Então como eu não sei como eu vou me deslocar, que caminho que eu vou encontrar por aqui Se é que eu vou encontrar algum caminho, se não tenho que fazer um varamato a primeira coisa que eu faço é estabelecer o meu rumo, 220 graus e a distância, 2 km É o básico de toda orientação e navegação, você estabelece o rumo é o que é o Azimute estabelece a distância. Então eu sei que eu vou percorrer na, na predominantemente no rumo de 120 graus mais ou menos dois quilômetros até encontrar o PC5 que é onde de acordo com o recibo que eu vou fazer o rapel. Isso aqui no trekking hein? Vou largar a bicicleta aqui. Em seguida eu vou para aqui para o PC6. Só que nessa ida para o PC6, eu já puxei aqui que são 300 metros rumo 0 é, graus, 360 graus. E aqui eu tenho um objetivo para cumprir. Eu tenho que procurar alguma coisa dentro desse riacho. E em seguida eu volto aqui em sentido ao PC7. Eu já sei que eu vou, eu já tirei, extraído do mapa com minha bússola, que eu vou para a direção de 200 e de 295 graus 300 graus novamente por 2 quilômetros e aqui eu vou me orientando quando eu chegar no meu objetivo aqui que é o PC5 perdão PC7 aí eu pego a minha bicicleta eu sei o que eu tenho que pegar minha bicicleta e tenho que ir direto para a chegada qual é o caminho que eu encontro aqui no mapa aparentemente mais fácil para me deslocar para bicicleta desse ponto de controle até a chegada. Eu encontrei no mapa esse percurso aqui, que eu vou direto para lá. Qual a distância? 6 quilômetros. Né? Então é isso. Então a primeira coisa que você faz quando você recebe o seu Facebook, que recebe o seu mapa, é transferir para o mapa primeiro a localização dos PCs, transferiu para o mapa a localização dos PCs, tudo fica mais fácil, aí você estabelece a rota, a sequência desses PCs, estabeleceu a sequência, aí em seguida você procura os caminhos possíveis para cumprir esses objetivos, de acordo com a modalidade, se eu vou a pé, seu vou de bike seu vou de remo né é, para bater essas cumprir esses objetivos uma vez que eu fiz isso o mapa já está tudo plotado com todas as distâncias com todas as direções é, com todos os pontos com todos os trechos e eu vou saber exatamente qual direção com essas informações, eu vou saber trecho a trecho qual é a direção que eu vou e quanto eu vou andar. Vai ficar muito mais fácil eu bater os pontos, cumprir meus objetivos e me manter orientado e me manter navegando. Aí é só correr para o abraço, aí é só correr para campo e aí é só bater distância, direção, distância, direção, ponto a ponto, objetivo a objetivo e cumprir a prova e chegar em primeiro, tá bom? É isso aí.